Oi, oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esta bolsa aqui, a bolsa Canguru Pet, ok? Você pode estar tá usando várias cores, ok? Vamos estar tá fazendo essa bolsa aqui, ela é o nosso PP, ela dá para os cachorrinhos Pinture e yorkshire de pequeno porte, mini pequeno porte, ok? Para você estar tá carregando na bicicleta, na moto mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações assim toda vez que a gente fizer vídeo novo você será notificado tem muito vídeo vindo por aí e tem os outros vídeos do nosso canal aqui embaixo é só você rolar para baixo na descrição desse vídeo você vai achar muitos vídeos fantasias, camas, vários vídeos, várias peças Compartilha esse vídeo assim, vai ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Esse molde será disponibilizado no grupo público Animania Pet Mold, assim que nós chegar a 850 inscritos. Vamos lá fazer a nossa bolsa então. Então, tá aqui talhado a nossa bolsa canguru pet. Essa parte aqui é das costas, você vai talhar duas vezes no forro e no tecido principal. O forro eu usei aquele tecido de cama, né, de do manequim. O tecido principal é um tricoline, tá, gente? Tá? A frente é a mesma coisa, tá? Uma vez tecido principal, uma vez forro. Esse é o bolso, uma vez só tecido principal, que é o bolso. Esse aqui é o nosso filete da frente. Como eu vou usar velcro, eu cortei um pouco maior, ok? É o que vai na frente, uma vez de cada também, tá? Essa aqui é o nosso fundo, uma vez de cada também, tá? Esse aqui é o nosso, o nosso reforço da alça, quatro vezes no, no tecido de cama. Quatro vezes tecido de cama e duas vezes tecido principal. Quatro vezes tecido de cama e duas vezes tecido principal, ok? A alça, eu vou usar 55 centímetros, tá? Dessa alça de bolsa, 55 centímetros Eu não tenho aquele regulador aqui Eu vou fazer sem o regulador Você pode fazer maior também, tá? Fazer mais comprida a alça, tá? Você pode estar tá usando tecido, ok? Bom, é isso que nós vamos precisar fazer a nossa bolsa canguru Vamos lá fazer ela, então Então, estamos aqui Primeiro, vamos pegar a parte do reforço da alça então a gente vai fazer um sanduíche tecido principal no meio do tecido de cama da, daquele tecido que eu, de edredom que eu uso bastante vai fazer um sanduíche e vamos pregar aqui você já coloca a alça olha só aqui ó gente Tá vendo aqui, ó? De frente, no meio, entre o tecido de cama com o tecido principal. Você coloca a alça e continua até lá embaixo. Agora, você vira, corta as pontinhas antes e vira. Esse molde eu vou estar disponibilizando no nosso grupo Animania Pet Mold, o grupo público, tá? E logo estará disponível no nosso grupo online, aquele grupo em todos os tamanhos. Agora você presponta aqui. Logo estará disponível no nosso grupo online, aquele grupo que você paga 35 reais a primeira parcela e depois 15 reais todo mês. E eu disponibilizo um modelo em todos os tamanhos. Ok? Logo, essa peça estará disponibilizada lá. Lógico, eu vou colocar em votação junto com outra peça pro, para o mês. E daí, as, os integrantes do grupo escolhem entre ela e outras peças. Logo, logo assim que ela ganhar a enquete, ela será disponibilizada lá. É uma das peças que será disponibilizada lá. Ok? se você quiser participar do nosso grupo online, me chame tanto no, no celular no, no WhatsApp como no Facebook, que eu estarei passando o link de pagamento para você, onde você escolhe como quer pagar. Depois só me mandar o comprovante de pagamento que eu já adiciono você no no, no grupo de Facebook, no grupo de Facebook e no grupo de whatsapp então aqui ó tem as marcações tu vai fazer o pique tanto ali embaixo como ali em cima as marcações para colocar a alça essa é a nossa parte das costas tá então tem as marcações se tem marcação você faz o pique tá ali é para você saber que vai ser colocada a alça Ali. Aqui em cima a gente vai pregar o reforço da alça. Né? No, no pique de cima, o reforço ali, o pique, ó. O reforço da alça. Aqui. Ok? Vamos lá pregar, então. Centraliza bem no pique. Corta o excesso. E agora aqui embaixo, tem o pique embaixo também. O molde vem com as marcações tudo para você fazer o pique, para dar certinho. e ficou assim agora vamos pregar a parte do forro eu poderia estar tá passando uma costura em toda a parte aqui mas eu gosto de fazer assim como eu vou fazer aqui eu vou costurar em cima e só e aqui embaixo aqui e aqui embaixo eu poderia costurar tudo só deixar as pernas ali sem costurar mas eu gosto de fazer assim fica Melhor é. Porque dá certinho. Se você vai fazer com manta acrílica, também é melhor fazer assim. Então, agora eu passo. A costura aqui, onde vai sair o rabinho. E eu viro ele. Agora eu vou fazer um presponto aqui onde tá o rabinho, onde vai sair o rabinho. Ó, é por isso. Eu poder, como eu disse, eu poderia passar a costura todinha e fechar ali, como eu vou fazer com a frente depois. Mas aqui eu prefiro fazer assim. Então eu ajeito tudo aqui certinho e faço um presponto aqui, Ó. Faço um preço ponto aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. Então, aqui, feito o ponto eu viro de volta ela no avesso. eu viro ela de volta no avesso e agora eu faço uma costura aqui ó, daqui até em cima dos dois lados como eu disse dá pra fazer tudo uma vez só mas eu, eu prefiro assim, tá? daí Não tem como forro dar errado com Se é manta acrílica mesmo A técnica mais correta é fazer desta forma que eu fiz Se ao invés do forro Desse forro que eu uso Você for colocar manta acrílica Então ficou só ali embaixo Sem costura Nas duas partes ali embaixo Então por aqui a gente vai virar Por que está sem costura? Porque ali a gente vai encaixar a outra peça se você tem uma forma mais fácil melhor de fazer essa peça nos mostre nos nos ensine nos a gente vai gostar de aprender contigo então aqui a gente vai passar um preço ponto Se você vai por zíper do lado, como mostra o passo a passo no molde, aqui você já coloca o zíper, antes de você fechar esse lado aqui, você já coloca o zíper. Porque o zíper invisível, você já coloca ele ali, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui desse lado, se você for por zíper, você já, quando vai fechar o lado, você já coloca o zíper por dentro. Agora a gente vai fazer essa parte aqui Aqui tá a dúvida do pessoal Aqui tá a dúvida, né? Como tu vai fazer essa parte Olha como é simples, gente Você vai fazer isso aqui, ó Vai colocar Fazer o sanduíche Colocar a peça, a bolsa Que tá quase, as costas que tá quase pronta No meio E entre ela vai colocar De um lado o forro aonde vai ser o forro, é lógico, e do outro lado a peça principal. E vai passar uma costura aqui de fora a fora. Aqui você já pega e já junta, ó, vai juntando. Olha só. Juntando a peça de cima com o forro, peça principal com forro Até um tanto ali, até a metade Mesma coisa do outro lado Aí tu vira pro outro lado e vai fazer a mesma coisa Ó Aqui Até aqui Aí ficou assim, ó Olha só como ficou Olha só Vendo aqui, agora você vai cortar o biquinho aqui em cima Antes de virar cortar o biquinho aqui excesso agora você vira deu para entender aqui gente ficou dúvida me pergunta manda nos comentários aqui cheiro não entendi essa parte eu gravo outro vídeo mostrando pra você como foi eu mostro a peça pronta como ficou como tiro as dúvidas tá então ficou assim ó aqui embaixo ficou esse buraco aqui mas por que ficou esse buraco porque já não fechou até o tanto porque aqui a gente vai colocar outra peça mas para isso a gente vai reservar ela antes e montar outra peça que é a frente agora aqui tá o bolso e aqui tá a frente vamos preparar o bolso primeiro vamos passar um filete no bolso daí a gente colocar Pra daí a gente colocar o bolso aqui, ó. Que daí o bolso vai ficar aqui na frente. Aqui. Ok? Olha só. Vamos passar um filete ao redor do bolso agora. Filete não é segredo pra ninguém. Eu já ensinei em várias. Vários vídeos como você faz o filete, como você prega o filete. Não é um bicho de sete cabeça. Como eu já disse, também em vários vídeos, você tem maquinário, tem a Preparos para fazer isso, mas eu gosto de mostrar assim. Eu tenho as, os aparelhos tudo ali, mas eu gosto de mostrar como você pode fazer caso você não tenha o aparelho. Tá bom? mesma coisa aqui dobrou ali pra dentro para dar um acabamento vocês viram que eu dobrei pra dentro né pra dar um acabamento e vai aplicando o filete aqui você corta deixa um dedo a mais porque você tem que dobrar pra dentro pra dar o acabamento pra ficar legal É pronto o nosso bolso. Agora vamos aplicar na peça, Vou colocar aqui, centraliza bem e passa uma costura aqui embaixo ao redor. Todinho tá pregado o bolso. Agora vamos pregar o forro aqui. Eu usei. A outra parte como forro, a parte principal como forro. Então, a gente vai deixar aqui aberto, e aqui, e aqui, tá? O resto a gente vai costurar. Arrumando sempre. as todas as curvaturas. Então, ficou assim. Agora, é só virar aqui embaixo. Vira aqui por baixo. E ficou assim. Agora, vamos para espontar. Passar uma costura por tudo, para espontar toda a peça, ok? Curta e compartilhe esse vídeo. Assim que nós chegar a 850 inscritos no nosso canal, eu estarei disponibilizando este molde no grupo público do Facebook, Animania Pet Mold. O link do grupo está aqui embaixo. Então, ficou assim. Agora, pega as costas. Lembra do buraco que nós deixamos aqui embaixo? Então, a gente vai colocar esta peça ali. A gente quer que ela fique assim. Com o bolso, então, ele tem que fazer assim, ok? Aí, coloca... Vamos colocar essa parte aqui embaixo. Primeiro vamos dar uma dobradinha aqui para dar acabamento. E colocamos essa peça aqui. Vai ficar assim. Vamos lá, então. ajeita bem, dobra bem né, para dar o acabamento, para ficar show de bola e aqui já aproveita e vai para espontando então, ficou assim O filete da frente. Vamos pegar aqui. Nesse filete da frente, se você quiser colocar um já na frente aqui, para colocar um cadarcinho, um, uma cordinha para puxar, você já faz o olhos antes, tá, gente? Aqui eu não coloquei. O meu filete da frente também eu cortei um pouco maior Porque o, que você, o do molde é com zíper Então não tem velcro Eu cortei um pouco mais comprido Para ele ter, para colocar o velcro tá? Coisa de 2 centímetros a mais cada lado Agora eu viro do acabamento já fecha ali. E prego aqui já já esse ponto. Como eu disse, se você já tiver colocado o lhose e o cadarço aqui, vai ficar show de bola. Eu gravei esse vídeo às pressas, tá? O pessoal tava pedindo no grupo de clientes. Então eu gravei muito rápido as pressas, então não deu tempo de eu ir comprar o zíper. E o ilhós eu até tenho aqui, mas como eu tava na corrida gravando as pressas, não fiz com o que eu tinha aqui. mais pra mostrar pra vocês a montagem, tá? Então ficou assim. Se você já tiver colocado o zíper ali... Uma parte já vai estar pronta. É só você pregar a outra parte. Se você quiser pregar também embutida, você pode pregar. como a gente faz aquelas roupas de dupla face, é o mesmo esquema. Então, aqui a gente vai passar uma costura até aqui, ok? Daqui até aqui. Lembrando que a bolsa é para levar os pilha, é pra levar o teu bebê de quatro patas, então tem que ser bem reforçada. Você não passa uma costura só, você passa umas três costuras aqui, bem reforçada, com linha bem forte. Essa minha linha, ela já é preparada pra isso, tá? Pra camas, pra... Ela já é pra isso, é uma linha bem grossa, bem forte, ela já... Reforça bem. Ficou assim. Mesma coisa do outro lado. Força bem, tá, ficou bem forte. Ficou assim. Agora vamos pregar os velcro. Olha só que bonitinha que ficou. Que lindinha que ficou essa peça. Vamos pregar os velcro. essa peça você pode estar vendendo a, dependendo do material que você usa tá essa da forma que eu fiz aqui com o material que eu usei aqui eu consigo vender ela a trinta reais tá esse tamanho tá tamanho pp Beijos pra Ana, artes com amor. Adorei o chapéuzinho que você fez o vídeo agora por último, Ana. Que maravilhoso. Eu tô bolando um vestido pra fazer com o teu chapéu. Amei chapéu de camponesa. Amei. Vou fazer o vestido de camponesa pra combinar com o chapéu da Ana. Beijos, flor. Então, gente, ficou assim, ó. A nossa bolsa. Ficou assim. Essa bolsa é bebê, ela serve para os cachorrinhos de pequeno porte, walk Pinter, filhotes, gatinhos, aqui as perninhas, aqui as mãozinhas, as patinhas... Aqui tem uma para machinho, olha só, e ficou assim gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito, eu amei o resultado, o pessoal do nosso grupo de clientes, tá aqui a mochila que eu falei para vocês, tá aqui prontinha, agora é só fazer, tá gente? Desculpa a demora de não ter feito o vídeo antes, mas ainda estamos gravando todos os vídeos que estão. Todos os vídeos dos nossos moldes. Logo, logo vou estar com todos os vídeos em dia, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e curta e compartilhe esse vídeo, ok? Assim a gente vai ficar com mais anos trazer coisas novas para vocês, ok? E por hoje é só, pessoal. Beijinhos para vocês, até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau.